E aí, Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com a gameplay de Ender Lilies Metroidvania é sensacional para PC e consoles. A gente pretende atravessar uma área e fazer um chefe. Bárbaro, acho. No vídeo anterior a gente fez a parte de tutorial, enfrentamos a freira Freya e tivemos fantasma dela. E hoje é o seguinte: a gente poderia ir por baixo. E sofrer, ou por cima e sofrer também, então a gente vai por cima É um sofrimento que vai nos dar um item muito legal Tem que ir com calma, né? A gente tá tomando já Todos os desacertos Vamos derrotando os minhas Tá tal... Interdíveis é um banner que foi uma surpresa esse ano eu não estava saindo nada, aqui que presta Ou até saiu assim, mas que surpreendeu positivamente Acho que só este joguinho Ele é bem bonito visualmente Tinha esta menininha que ela é tipo uma Opa, opa, está algo acontecendo na tela Só efeito da, te... só efeito do... da área Ela é uma sacerdotisa isso. a gente começa com o pulo duplo. Ela vai enfrentando, vai enfrentando monstros, né? E alguns monstros têm fantasmas e ela pega os fantasmas para auxiliar e a vidinha dela. Acho que é legalzinha. Não é o destaque do jogo, mas é legalzinha. Destaque com alguma dificuldade parece. nível. Eu não sei porque eu achei que a gente ia enfrentar um chefe bem aqui. Faz. A gente toma muito dano, muito dano O dive dela é meio feio né, ela cai de barriga no chão Pegamos aí fragmentos Ela ainda não desce, para ela conseguir mergulhar ela precisa de um item, né? é um Metroid, então já sabem, mas o personagem completo você tem que ir melhorando ele gradualmente será que um dia a gente vai conseguir parar de tomar matando? tudo que parece muito impossível de pegar, é porque é impossível nesse momento Não adianta quentar a cabeça, pega o que dá, o que for possível, pega o que não for, deixa para outro momento, deixa para o futuro. Tá. Vou dar uma rochadinha. porque a coisa está feia. A gente não tem muito recurso. Só temos mais uma abastecida. Esses arqueiros, muito cuidado com eles, essa hora que gruda neles. Eles têm um ataque de surpresa. Terrível. Ele consome quase todo o HP se ficar grudadinho nele. Brown Knight. Espera aí, está em inglês? Por que? A gente perdeu um diálogo. Cavaleiro Umbral. Há uma habilidade que pode ser fortalecida, vamos ver. Esse aqui a gente não pode fortalecer ainda. Não, a gente não vai fortalecer nada. Tem mais um, uma pista. Às vezes aparecem uns portais assim. Como a gente se sentou no banquinho, a gente vai entrar aqui sem dó. Sem é o menor critério mesmo. Então, vamos avançando com cautela. Olha, disparado um dos piores inimigos que a gente pode se deparar é o curvo. O, o dano dele meio que cai. Segue a gente, sei lá. Olha isso, tomamos. <risos> Estamos aí, bem no lugar que a gente se perdeu, né? Tá bem Só avançando A nossa intenção aqui é encontrar este cara Vendo aqui, teu cabelo ali parece do Dio Do Dio, não <risos> Teu cabelo parecido com o de ouro, não a gente precisou pesquisar exatamente Eu gosto dele porque é um fantasma muito útil É um pouquinho enjoado Mas vale a pena enfrentá-lo eu vou fazer essa gameplay também de uma forma meio burra né? vamos purificar ele e com isso a gente pega o fantasma dele nossa gameplay vai ser jogada de uma forma assim, só na espadinha né? só na pancada, pouca magia, poucos... não vamos usar muitos botões alguns vamos olhar aqui se tem alguma coisa não tem nada, menos uma tapeçaria. Vamos aqui, vai ter uma passagem secreta. Aqui é interessante porque. você tem uma área sem propósito Quando a gente conseguir alcançar ali Áreas mais altas e pro lado da casa Não tem nada ali e Aqui é um fragmento de amuleto de sorte. E aqui tem toda uma parte subterrânea a gente vai subindo de nível gradualmente aproveitando a trilha mais o vestígio de dor que serve para dar upgrades nos fantasmas Muito, quase. A gente pegou tudo de relevante, né? Tinha para ser pego. Enfrentamos esse fantasma, né? Pegamos o pombinho. Vou colocar o título do vídeo, o fantasma mais útil do jogo. É mentira, eu gosto. Não, não vejo ninguém usando ele, viu? Aqui ó, habilidades, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse cara e vamos colocar... Esse cara E a gente não só vai colocar ele Vamos fortalecer Tá ótimo Ele é um passarinho que fica seguindo a gente E atirando automaticamente no inimigo É bom pra chefe, vai comendo HP Devagarinho Começa a notar que os inimigos começam a ficar levemente mais pesados. Que ainda não dá pra ir pra lá. Eu garanto que tem algo interessante pra lá. Ó. Tá Aqui a gente usou. O recurso errado, né? É muito bizarro o pulo Eu deveria ter continuado a nossa série há algum tempo, mas... A gente está meio atrasado em tudo É importante ir derrotando tudo que possível Isso aqui também a gente também não consegue quebrar agora Protejo a gente Devotando tudo que é possível Farmar o máximo possível nisso para ficar levemente mais forte, pelo que eu entendi O que a gente vai derrotar agora... Espera aí, vamos pegar uma, uma certa distância... Ai, minha nossa, quase! E salvar! O então, chefe que a gente vai derrotar agora! Ele permite que quebre o chão E aí a exploração fica mais fácil! É meio ruim aqui, hein? Tá bem que O corvo não passa ali, senão seria uma tragédia. Mais tarde no jogo, esses candelabros também serão úteis para movimentação Duvido se eles desceram mais, não, não, não desceram Caiu paciência né, a gente queria muito derrotar ele Tomaram o suquinho essas flores vermelhas, olha lá. Restabelecem aí. A energia dos poderes. Eu não sei se a gente tem do lado certo. Tomara que sim. Depois de muitas horas de jogo, eu ainda tem de cuidar de enfrentar o lobo. Ficar sempre desviando são muitos, muitos projéteis. Olha lá o que eu falei. Esse arqueiro é perigosíssimo. Então dá tudo. Corrente maligna, aumentamos alguma coisa. Não sei bem o que é porque eu não li. Chegamos aqui num ponto onde salva. Estamos quase, quase no chefe. Bom, eu só queria. Será que é possível fortalecer um pouquinho mais? Não, não é possível. Tá meio magro, mas vamos lá. Aí o um meninão. Ele é um bárbaro. Um baita de um porrete. Gerard, o um ancião. Parece simples. Mas é a primeira fase dele, né? Ah, vamos usar os nossos amigos, né? olha lá, o passarinho vai. vai comendo HP Certo, segunda fase dele Tomamos tomar um suco para esse golpe dele ele pega atrás também. Tá vendo opa, terceira fase e última, carregar. bem enjoado de acertar ele uma oportunidade excelente quando ele termina a sequência de pulos olha eu tinha esquecido completamente desse ataque <risos> mais um Quase, quase. Ele não tem o ataque completo. Mas tá bom. A gente não está indo mal. Acabou o nosso pássaro, né? Tem um limite aí de usos. Ele sabia que a gente ia usar. vamos. vamos? conseguimos aí. Uh, isso não foi bom. Já temos um suco. falta tá, muito pouco. derrotamos ele de primeira, que bom. Subiu de nível. não sei porque a primeira vez que eu enfrentei ele foi uma batalha difícil, mas agora não. Porque as coisas ficam tão complicadas e depois tão complicadas que isso tá facinho. Vamos lá, da historinha. Posso ouvir as vozes das pessoas da vila no lado de fora da cabana. Eram as vozes dos que me temem desde que voltei da batalha como corrompido. Fui eu quem escolhi me tornar um cavaleiro imortal e defender as pessoas. Há dias em que desejo ser purificado logo. Mas não posso colocar ainda mais um fardo nas costas da sacerdotisa branca da fonte. Depois de um tempo voltei a ouvir vozes. Dessa vez eram as vozes da sacerdotisa e da garota. Uma menina tão pequena se tornou a grande sacerdotisa branca. Achei que não sabia mais como sorrir, mas quando percebi os meus lábios se erguia, erguiam, provavelmente será essa criança que carregará o fardo quando eu enlouquecer. Foi lá. Não sei até quando continuarei consciente. Mas enquanto estiver, serei o escudo que protege essas crianças. É trágico, né? O sofrimento desse corpo não é nada comparado com a vida delas. Gerard, o ancião Martelo do gigante Aí tem um tutorialzinho de como usá-lo E o cavaleiro do umbral vai falar Era um guerreiro valente, protegeu o vilarejo até o fim Muito bem A vida é sacerdotisa, você veio com a sua mãe? Então Ela não é sacerdotisa oficial? Isso quer dizer biscos da Aldeia. A gente Pega de novo As nossas coisinhas Os nossos recursos Ali tem um lugar que a gente pode entrar Vestígio de Ódio Também serve para upgrades É assim que a gente sentar no banquinho Ó, a gente tem um gerard já um geradão e podemos quebrar exatamente essa Essa parte que aparece no filminho. Uma sacerdotisa morta aqui. Pegaram o pedido da sacerdotisa branca, aumenta o poder da prece. Muito bom. Então, o que a gente já pegou hoje? Pegamos o pássaro, muito útil para chefes. Pegamos um pouco de HP, pegamos o Gerard, tá no Gerard, que eu errado Será que a gente vai conseguir? Isso, atrás da árvore a gente não conseguiu mostrar nada pra vocês. Temos mais um vestígio, mas aqui a gente já queria usar o poder e acabamos usando, né? O passou... zunindo na orelha Ó! Oh, abrimos uma parte aí Inédita para liberar já uma outra área Que a gente vai ver só no vídeo que vem Talvez, talvez Não tenho certeza Vamos salvar e parar Eu quero mostrar o ataque do Gerard é um ataque mais lento e mais pesado do que esse, e é ilimitado. Pode usar quantas vezes desejar. Eu prefiro do que o ataque do Cavaleiro do Umbral Poxa, eu estou voltando tanto. É menor necessidade. Cada um lugar mais alto. Vou descansar e fazer a troca. Dadas aqui a gente vai. Colocar o Gerard no sete dois, a freira e a ave e aqui a gente troca olha só vocês viram o que eu fiz? Ó que baita pancada bastante útil, né? Só que você tem que calcular aí o ataque certinho, senão pode acabar se complicando. Meu, que legal, muito legal, é muito bom. A gente não vai nem dar atenção para esse cara. Infelizmente a gente não vai conseguir dar o Dive Mas mostramos um ataque pelo menos né? Dá para subir em cima das casas Muito bom né pessoal, por isso Por hoje Por hoje é só no próximo vídeo a gente vai descer Tentar ir atrás da bruxa, eu acho Não me lembro se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal olhada nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações Esse é um jogo indie Metroidvania Ender Lilies. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gostar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade.